256 greens e 8 heads. Eu não tô de brincadeira, se liga nisso daqui para você ver nesses exato momento que é dentro do grupo, tá? Que a gente tá, um grupo gratuito de futebol virtual é, do Lucas. Eu vou explicar toda a situação para vocês, mas se liga no resultado, mano. 256 greens e 8 heads. Eu quero explicar para vocês como que você pode começar a lucrar com esse absurdo de resultado aqui também, juntamente com a gente. <música> Olá, ah, seja bem-vindo a mais um <risos> vídeo do meu canal, tudo bom ou tudo ótimo? Me chamo Júnior Moreira, é, no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o Lucas. Quem se lembra aí, quem assistiu o último vídeo em que eu falei sobre futebol virtual aqui, né? É, tem um parceiro meu que chama Lucas, ele é especialista em futebol virtual, só que ele não tem grupo VIP, não tem nada disso, não tinha grupo gratuito, nada disso, ele simplesmente operava por ele mesmo, ele vivia disso, só que aí eu conheci ele, eu comecei a ver esses resultados dele e falei para ele, não, irmão, nós temos que criar um grupo é, fruir para mandar alguns sinais a galera e quem sabe futuramente a Galera gostar dos resultados, criar até mesmo um grupo VIP pra mandar sinais mais assertivos e umas paradas mais loucas. E olha só pra vocês verem, para vocês terem uma noção disso daqui, olha só, dentro do grupo, tá? Tem mais ou menos sete dias que a gente criou o grupo, tem mais de mil pessoas, como você pode ver aqui, olha, mais de mil pessoas dentro do grupo. Deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui, porque senão vai atrapalhar a gente aqui, peraí, pronto. E olha só pra você ver, ó, isso aqui é dentro do grupo, tudo hoje, por exemplo, pra você tomar noção, ó, hoje, olha aqui, ó, o resultado de hoje está, cadê? Tava aqui, ó, em 6 a 0 somente hoje, eu vi o resultado por aqui, ó. Aqui, ó, não, mentira, minto, olha só Ó, você pode ver aqui na tela do meu computador, são 2h49 da tarde agora Ele mandou aqui no grupo, ó, as 2h40, olha o resultado de hoje 13 a 0, 13 acertos seguidos Primeiramente, o grupo, o link desse grupo gratuito, se você já quiser entrar, já vai estar tá aqui na descrição desse <risos> vídeo, ok? Só que segura aqui que eu quero explicar algumas coisas pra você Como que é feita essas apostas aqui do Lucas, tá? São todas feitas aqui dentro da aba de futebol virtual E ele opera basicamente em todos os campeonatos aqui, ó Eurocup, camp é, camp é, Campeonato do Mundo, Premiership Superliga e por aí vai Ok? As entradas deles são mais focadas em números de gols. Números de gols. Quer ver? Ah, vou pegar um. Vamos olhar um sinal que ele enviou aqui pra você ter uma noção do que geralmente vem dentro do sinal aqui, ó. Por exemplo, ó. Over também marca muito, tá? É... Ele também pega muito números de gols. Em si, por exemplo, dois ou três gols na partida. E Over. Basicamente é isso. E é incrível a taxa de acertos do cara, né? Eu tô mostrando pra vocês aqui dentro do grupo. E aí tem uma questão do seguinte: muitas pessoas me perguntam lá no meu Instagram. Eu criei um Instagram somente pra falar sobre mercado esportivo. Se você não me segue ainda, eu vou. É, vai aparecer aqui na tela para você agora me segue lá se você ainda não me segue é um Instagram que eu criei somente para falar sobre isso o que acontece muitas pessoas me perguntam né no meu Instagram no meu, no meu WhatsApp como é que eu faço para ficar fazendo análise como é que eu faço para lucrar tanto ah, hoje a minha banca em si tá com um valor bem legal olha cadê deixa eu voltar aqui para vocês verem hoje nós estamos aqui com mais de seis mil reais de banca e que que acontece a questão aqui em jogo é que eu tá eu mesmo, eu não não, não não sei fazer análise, eu não sei fazer análise, eu já expliquei isso várias vezes pra vocês aqui eu não vou ficar explicando isso toda hora, mas eu não sei fazer análise eu já quebrei a banca umas 3, 4 vezes tentando analisar sozinho, principalmente futebol real, né, tipo, apostava muito nos jogos do Galo, sou atleticano, então você muitas vezes acaba apostando no time do coração e acaba se frustrando, eu quebrei a banca eu perdi uns 3 mil reais já quebrando banca sozinho e já tem mais ou menos um ano que eu é, apenas sigo entradas de especialistas em grupos VIPs, tá? No caso do Lucas aqui, ele não, até então não tinha um grupo VIP, ok? E aí eu quero explicar uma coisa para vocês aqui agora bem interessante, olha só, tá vendo aqui ó, sala VIP, hoje, essa sala VIP aqui tem 37 pessoas, preste muita atenção nisso, nós criamos essa, essa sala VIP aqui tem mais ou menos uns alguns dias, uns, não vou me recordar exatamente quantos dias, para testar, para validar o produto primeiro, para ver o que, que essas pessoas iriam achar dos resultados, e os resultados estão simplesmente absurdos, ó Olha só, é só green na parada, ó Hoje, na sala VIP, hoje Nós estamos em 6 a 0, na verdade tem mais É porque o Lucas não mudou aqui, na verdade está mais ou menos 12 a 0 na sala VIP hoje, ok? Só que aí o que aconteceu, né? O Lucas Ele não tinha sala VIP, ele não tinha Grupo VIP, não tinha grupo free, não tinha nada disso Ele operava por ele mesmo, e aí eu falei pra ele Irmão, por que, que você não entrega isso pra mais pessoas Outras pessoas poderiam estar lucrando com as mesmas Entradas, o cara basicamente não erra, mano O cara basicamente não erra, olha, eu acabei não mostrando A tela, né? Ó, vou mostrar a tela para pra vocês ó. Agora sim, tá aparecendo para pra vocês aqui dentro do grupo grupo vip ó, tem 37 membros aqui dentro como você pode ver é aqui olha só acertos hoje basicamente que olha só greens basicamente tá e aí eu falei para ele, irmão, você precisa entregar isso para outras pessoas também. Outras pessoas precisam ter esse resultado também. Pegar essas, essa sequência que você pega, pegar essa taxa de acerto que você pega. Porque eu sei que tem muita gente que está querendo ganhar dinheiro, mano. Para mim, por exemplo, é, não é minha renda principal isso daqui. Mas eu faço, eu sempre mostro para vocês lá no meu Instagram, mostro aqui também nos vídeos. Eu faço uma média de uns 100, 150 reais por dia, 200 reais por dia, dependendo. Mas para mim vem como um extra. Mas eu sei que 50 conto por dia para muita gente aqui, se a gente for calcular hoje em dia... 50 conto por dia, mano, quer ver? Olha, eu vou tentar até mostrar pra vocês aqui, ó. 50 conto por dia hoje, né, tá fácil de calcular, na verdade, dá 1.500 por mês. Então, assim, por exemplo, pra você que tá assistindo o vídeo até agora, 1.500 a mais hoje no mês seria interessante pra você? Imagina você fazer 100 conto por dia, mano, que tipo, dá 3.000 reais a mais no mês. Seria interessante ou não seria interessante pra você? na é verdade? E aí, beleza, o que a gente fez? A gente criou esse grupo VIP aqui pra testar, pra validar tem 37 pessoas hoje. E aí o Lucas resolveu então de fato, né? A gente viu que o resultado todo mundo foi positivo. Hoje o grupo VIP aqui, só no dia de hoje tá 12 a 0, né? Nesse dia 29, dia 29 de julho, tá? Tá 12 a 0. E aí a gente resolveu, o Lucas resolveu de fato então abrir algumas vagas pro grupo VIP, tá? Como que vai funcionar? Eu quero explicar para você como é que vai funcionar. Eu vou deixar o link do grupo free aqui dentro agora, aqui debaixo de, desse vídeo, e vai aparecer o meu WhatsApp aqui na tela. Eu mesmo que vou te responder, OK? Vai aparecer o um WhatsApp aqui na tela. O Lucas vai liberar algumas vagas vai ser uma média de 15 vagas para essa primeira para esse pré-lançamento vamos dizer assim da sala VIP porque primeiramente vai vai testar essa galera que vai entrar primeiro vai entregar um resultado para essa galera primeiro para validar para ver que realmente está gerando resultados para depois abrir para mais pessoas então ele vai abrir com desconto preste muita atenção nisso com desconto para quem entrar agora nesse pré-lançamento esse pré lançamento desse grupo VIP vai ser hoje ó preste atenção vai ser hoje dia 29 de julho até o dia primeiro se eu não me engano tá até segunda-feira que dia que é segunda-feira deixa eu ver aqui na minha agenda ó. até, até segunda-feira até domingo até domingo Ok até domingo então dia primeiro vai ficar válido isso então o que, que você vai fazer você vai me chamar no WhatsApp no número que tá aparecendo na sua tela e vai mandar para mim assim Júnior eu quero saber mais detalhes sobre o pré-lançamento do grupo do Lucas do grupo de futebol virtual é só você me chamar e falar isso Júnior eu quero saber sobre a promoção de futebol virtual Tá? Ou então você pode entrar no grupo gratuito Que vai estar o link aí também E aí você pode ir lá no grupo gratuito A gente vai passar algumas informações Mas aí você pode me chamar no WhatsApp também Mas aí de fato você vai ver esses resultados aí Tá? Na sua tela basicamente Ok? ó você vai ver basicamente esses resultados aí na sua tela ó isso aqui é dentro do grupo tá não, não tem como fingir isso aqui para vocês ó quem tá dentro do grupo tá vendo todos os resultados tá acompanhando todos os resultados então não tem como isso aqui é totalmente real tá e tem um grupo free também que a galera tá acompanhando a pode ver ali 500 pessoas visualizaram aqui 400 visualizaram aqui 600 visualizaram aqui então a galera tá acompanhando tá vendo que os resultados realmente são reais o pau tá quebrando tá então é um excelente momento para quem tá querendo lucrar para quem está buscando ter resultados com essa parada de uma vez por todas beleza então, é isso daí, espero que você tenha gostado do vídeo, se você estiver mais interessado, entra no grupo gratuito, me chama lá no WhatsApp, que a gente vai estourar essa parada toda, vamos montar o maior, a maior seleção do Brasil dentro dessa parada aqui, e vamos estourar tudo. Demorou? Então, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, então, <risos> e valeu, até mais!